que ocorreu nesse mesmo, nesse mesmo período, no final ali de outubro, lá no campus do Vale, um evento que visa a mostra, divulgação e integração das atividades de extensão desenvolvidas pela universidade, e para conversar conosco sobre o salão de extensão e sobre todas as atividades que ocorreram nele, convidamos a professora Sandra de Deus, pró-reitora de extensão da URGS, para conversar conosco a respeito desse tema. Professora Sandra, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno Vicente, boa tarde, ouvintes. Uh, inicialmente, professora, tivemos nesse salão uma grande novidade, que foi a presença de avaliadores externos, que vieram de outras universidades, inclusive de fora do país, para fazer a observação das atividades do salão. Queria, inicialmente, fazer uma, uh, uma avaliação a respeito dessa participação deles no salão 2017. Bem, assim, o primeiro uh, do salão como um todo, né? Este foi o melhor salão de extensão nos últimos anos que nós realizamos. Ele só não é melhor que o salão do próximo ano, que certamente será né, melhor que esse, porque a cada ano nós temos essa exigência de melhorar uh, essa apresentação do salão. Né? A presença uh, dos observadores internacionais, observadores externos, na verdade, né ela é muito importante, é uma prática que nós adotamos já em outros anos nas edições do Salão. Em 2016, nós não contamos com os avaliadores, por problemas internos nossos, não conseguimos a tempo né, fazer com que eles estivessem presente Nesse ano, nós trouxemos três observadores, né, dois estrangeiros e um brasileiro. Né? Então, aqui conosco estiveram os professores Daniel Morales, que é de Santa Maria, da Federal de Santa Maria, então era o observador nacional, digamos assim, do salão, e dois professores estrangeiros, o professor Leonardo Croato, da Universidade da República do Uruguai, e o professor Júlio Nunes, do Conselho Executivo das Universidades Bolivianas. Né? Então, esses três professores estiveram aqui olhando todas as atividades do salão. Como isso já foi feito, na verdade, nós trouxemos em outros momentos observadores que vieram da Argentina, da Costa Rica, do Equador, do próprio Uruguai, nós já tivemos em outra oportunidade observadores. Então, a gente traz esses observadores para que eles apontem. né o, onde nós precisamos melhorar, né? E, e trocamos aqui com eles, né? A nossa extensão, com a extensão feita, de um modo geral, na América Latina. Sempre buscando essa integração, que é uma marca, especialmente da sua gestão na pro-reitoria de Extensão, integração com outros países da América Latina, seja através de atividades na UGM, na ULEU, enfim, né? Porque veja o seguinte, extensão universitária é uma prática muito latino-americana, né? e nós não podemos estar isolados do que é feito pelos outros companheiros nas outras nos outros países, né? Assim, o fato a gente ser uma ilha que fala português, né? Cercada por espanhóis por todos os lados não nos impede de fazer essa troca de experiência com os companheiros dos diferentes países, seja aqui do Sul, do Sul da América, seja da América uh, Caribenha, como seja da América Andina. Assim, nós estamos, estamos procurando fazer este movimento com esses colegas, porque em cada universidade da, da, da América Latina, nós temos uh, uh, reações diferenciadas em relação à universidade e sociedade, né? assim, não só pela denominação do termo, que para nós é extensão universitária, né? aqui mais para o sul é extensão universitária, né? Brasil, uh, Argentina, Uruguai, Paraguai e até Chile né? são uh, extensão universitária, a gente começa a subir um pouco e, e passamos a ter vinculação com a sociedade. É? então tu tá, passa a ter um outro um outro olhar mas o formato do fazer a relação que é a universidade da sociedade ela é a mesma né? às vezes mais institucionalizada às vezes menos institucionalizada mas ela é a mesma e isso nós extensionistas da universidade federal do rio grande do sul precisamos saber e precisamos conviver com isso né? Precisamos saber que nós temos que avançar em alguns pontos, que outros nós avançamos o suficiente, e temos que manter esse avanço da extensão, mas nós precisamos trocar, porque cada troca dessa extensão realmente é um ganho para esse fazer da universidade. E vai muito contra uma cultura que existe no Brasil, não apenas em questão de ensino superior, mas em todo tudo que permeia a sociedade brasileira de se referir muito a, a, a pou, muito pouco aos colegas latino-americanos, aos nossos vizinhos, e muito mais a quem está no norte, né? América do Norte, Europa, né? Esse, esse eurocentrismo que, enfim, que é que, o que é uma... que baseia todo o modelo de universidade que se existe, né? É, então, assim, ó, o próprio fato de que nós temos, no caso da, da extensão universitária, da, da URGS como um todo, estar vinculada à Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, né? Uh, e no caso da extensão, nós além de integrarmos uh, a Comissão Permanente de Extensão Universitária uh, da UGM, da Associação das Universidades do Grupo Montevideo, nós também integramos a ULEU, a União Latino-Americana de Extensão Universitária. Né? E, e há uma compreensão hoje desta universidade, não só da extensão, mas desta universidade, uma compreensão dos colegas uh, latino-americanos e caribenhos, que nós temos uma prática e uma formação que ela precisa, sim, ser referenciada, né? É, não se está abandonando uma internacionalização que mira a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, enfim, mas está se mirando, sim, uma integração que é como se fosse uma latino-americanização onde nós precisamos uh, encontrar forças entre esses companheiros todos, latins, essas universidades latino-americanas, para que possamos, então, realmente tocar essas universidades. A grande prova disso tudo é a, comissão, a, a Conferência Regional de Educação Superior na América Latina, que acontece no próximo ano em Córdoba, na Argentina. Quer dizer, assim, a CRES 2018 é um debate sobre a educação superior na América Latina e Caribe. Portanto, é nossa. né? É daqui, a partir da crise, desses movimentos que nós estamos fazendo, que nós vamos poder contribuir com a Conferência Internacional da Educação Superior, mas levando um olhar que é latino-americano. E uma das provas dessa integração com a América Latina, a gente viu recentemente, no final de outubro, neste novembro, que foi a presença não apenas da URGS, mas de todas as universidades, de dezenas de universidades da região sul, no SEURS, Seminário de Extensão Universitária, Uh, ocorrido na Unila, que é uma, uma universidade que já tem isso por excelência e onde se viu, uh, onde se vê na verdade diariamente pessoas de tudo quanto é país da América Latina circulando e falando em português, espanhol, tudo misturado com o tema da internacionalização da extensão também. Né? É o o Seúris, que foi realizado na Unila, uh, ele teve esse caráter, né? A Unila quando se instala dentro do campus da, da UNILA, parece que vivemos né, realmente nessa efetiva integração, porque são várias línguas, né, línguas praticamente todos falando espanhóis, portunhóis, guaranis, né, tem muita fala guarani também na UNILA, e isso é muito importante. O, o, o, o senhor disse, entra toda a internacionalização, né, porque era um local, um espaço que permitia muito isso, que era a UNILA, teve ali a presença de colegas ah, das universidades mais próximas da, da integração, ali da fronteira, que estiveram presentes, reitores e pró-reitores, e a fala foi sempre nesse sentido. Nós precisamos reunir nossas forças para os enfrentamentos que vão acontecer. E essas forças não são só as forças brasileiras, né? são as forças latino-americanas como um todo. A fala do professor Humberto Tomazino foi especialmente nesse sentido, né, de integração e internacionalização, partindo da América Latina também, né? É, o, o Humberto, que já foi nosso observador externo aqui em outra oportunidade, Humberto é um professor da, da UDELAR, foi pro-reitor de extensão, foi nosso observador externo, é um companheiro de alguns anos, e tem tido muito essa tarefa, através da União Latino-Americana de Extensão Universitária, de fazer esse movimento da integração nas diferentes universidades. Neste momento, quer dizer assim, Humberto faz um foco muito mais nas, no, no, nas universidades caribenhas, digamos assim, porque recentemente o, o congresso ah, latino-americano de extensão universitária aconteceu ah, na, na, na Nicarágua. Né? Ah, então, o foco deste momento estava centrado nas, nas universidades caribenhas. A União Latino-Americana desce com seu comando para o Paraguai, o próximo congresso será no Paraguai em 2019, né? e Humberto, um dos integrantes da ULEO, que faça a formação em todos os países. Deixa eu voltar para o salão de extensão, então. Por que, que esse foi o melhor salão de extensão? Porque a cada ano ele é melhor que o outro, então esse foi melhor do que o ano passado, mas não será melhor do que o próximo ano, que nós seja melhor. É, em 2018 a URGS vai sediar o SEURS. É, isso ficou definido lá em Foz do Iguaçu uh, A partir dessa experiência De cada salão de extensão ser um Superior ao outro, enfim, a URG sempre e a extensão da URG especialmente se superar muito Nesse sentido uh, Podemos esperar um SEURS uh, Muito rico aqui também em Porto Alegre Devemos, né uh, O SEURS, ele é realizado Anualmente né? Em um estado do sul do Brasil Quer dizer, o Seminário de Extensão Universitária da região sul né Ele se realiza, então Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? É, na URGS, quer dizer, esse é o ano o 2018, é o ano do Rio Grande do Sul, né? Pela, pelo, pela rodada, ele é o ano do, do Rio Grande do Sul. Por que que ele é na URGS? né? Porque nós realizamos, nós Universidade do Rio Grande do Sul realizamos um Ceurs em 2003 e depois de lá outras universidades do Rio Grande do Sul já foram realizando Ceurs, né? Ainda não foi realizado o, o seminário na Ciência da Saúde e nos IFES. Né? Então, este para 2018, quer dizer, se um IFE ou a Universidade de Ciência da Saúde que, né, tivesse essa possibilidade de realizar os SEURES, elas realizariam. Como elas não teriam essa, essa possibilidade de realizar o né? e abriram mão disso, então, coube a nossa Universidade Federal do Sul, a, a Proreitoria de Extensão, a realizar o SEURES de 2018. O seu é um formato bastante diferente do que é o Salão da Extensão, né, primeiro porque hoje nós somos 27 ah, instituições de educação superior públicas no sul do país, né, universidades ah, estaduais, federais e os IFES, né, e são essa, esse conjunto de instituições que participam do CIRS, né, trazendo normalmente as suas delegações. Né? O SEURS tem um formato praticamente consolidado, ele é um pouco diferente, então, do Salão da Extensão, e ele reúne, na verdade, aqui diferentes instituições. Né? Cabe a nós, o o de extensão da URGS, né, fazer um esforço enorme para realizar o, este evento, quer dizer assim, Uh, que já passou tantos anos do que nós realizamos o outro, né? já passaram também alguns anos da nossa realização do Congresso Brasileiro da Extensão Universitária. Então, para nós é muito importante a realização do CEURS no próximo ano. É claro que nós temos que começar já a tarefa de organizar esse evento, hoje, já, né? para que possamos ter um evento uh, da magnitude que ele é né? e ter manter uh, essa qualidade que esse seminário vem sendo realizado no sul do país há anos, né, evidente que nós estamos realizando ele vamos realizar, né, num contexto que tem sempre algumas dificuldades, que é o, a, o contexto de dificuldades da Universidade Brasileira neste momento. Esse seria o principal desafio para a realização dos senhores do ano que vem e realização do Salão de Extensão e outros eventos que a pró-reitoria de extensão vem a realizar? É, o principal desafio é o próprio, a própria conjuntura, né assim, o contexto que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, acho que esse é o grande desafio que nós temos. Né? Ah, eu lembro que... Ah, na Boa Aventura de Souza Santos, na, numa conferência na UNB, né, ele diz, uh, uh, o que me deixa muito feliz, né, mas também com a grande responsabilidade, né, ele diz que a saída para a universidade brasileira é a extensão universitária, ou seja, a relação dessa instituição com a sociedade, né, os seus vínculos à sociedade. E eu acho que esse é um grande momento, assim, né, nós estamos cada vez mais, através da extensão universitária, nos relacionando com a sociedade, com as escolas públicas, com os entes públicos, para tocar e para fazer com que a universidade seja realmente essa universidade necessária. É o que marca a universidade pública brasileira, né? E latino-americana, é, na verdade. E latino-americana, né? essa relação com, com a sociedade né? é um fazer diferenciado, né? Porque a gente sempre pensa assim, ensino e pesquisa toda universidade tem, é próprio desse, dessa figura universidade, né? Agora, extensão universitária nem toda a universidade tem, tanto que esta, este é um viés muito latino-americano da forma como é feita a extensão universitária. Professora Sandra Deus, para a reitora de extensão da URCS, muito obrigado pela participação com o Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho e que venha o CEURS e o Salão de Extensão em 2018. Muito obrigada e que assim seja, que venha a Conferência Regional da Educação Superior da América Latina e que possa trazer novidades e que possa fazer uma nova reforma né, da educação, já que nós estamos chegando a 100 anos da reforma de Córdoba. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão. O Salão de Atos da URGS receberá no próximo dia 18 o Encontro de Educação Escolar Bilingue e Cultural de Surdos e o 4 Fórum Estadual de Educação de Surdos. O evento encerra o trabalho do projeto de pesquisa Produções Culturais Surdas no Contexto da Educação Bilingue. O evento ocorre durante todo o dia e é gratuito. Mais informações e inscrições podem ser obtidas pelo site br/libras.